Felipe Conceição já comunicou à direção do Guarani que mantém conversas com o Cruzeiro e indicou a pessoas próximas que gostou do projeto apresentado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues o treinador deverá anunciar a saída do Brinco de Ouro nesta sexta-feira, após o fim da Série B. Sérgio Santos Rodrigues consultou profissionais que trabalharam com Felipe Conceição e recebeu respostas positivas do comportamento do treinador com os elencos e membros do staff dos clubes. Oficialmente, o Guarani não confirma a negociação do treinador com o Cruzeiro. Contudo, uma fonte do Clube Paulista, ouvida pela reportagem, Disse que a diretoria já sabe que o comandante recebeu uma proposta da raposa. No Guarani, Conceição é que lidera o planejamento para a próxima temporada, ao lado do diretor de futebol Michel Alves e do presidente Ricardo Moisés.